Referências bibliográficas de documento tridimensional. Você sabe o que é isso? Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Este é o 15 vídeo da série sobre como fazer referências bibliográficas de acordo com a ABNT. Muitas vezes utilizamos nas nossas pesquisas análises sobre documentos tridimensionais, mas o que é isso? Aqui entra esculturas maquetes, objetos e suas representações, tais como fósseis, esqueletos, objetos de museu, animais empalhados, monumentos, dentre outros. E a gente precisa referenciar corretamente. Portanto, vamos ver como montar as referências bibliográficas de documento tridimensional conforme a NBR 6023 de 2002. Não se esqueça de deixar o seu like e indicar aos seus amigos. Vamos aos exemplos. Os elementos essenciais são autor ou autores, quando for possível identificar o criador artístico do objeto. Insira depois o título. Quando não existir título, você pode atribuir uma denominação ou indicação sem título, entre colchetes, data e especificação do objeto. Veja este exemplo. Neste exemplo, a maquete não tem autoria declarada, então colocamos como no vídeo anterior em que tratamos sobre a autoria desconhecida. Este exemplo foi extraído do estudo sobre a história dos modelos arquitetônicos na antiguidade, empreendido por Arthur Simões Rosestraten. O link para este trabalho está nas descrições do vídeo. Observe o título, a data e a especificação do objeto. No caso de um objeto de museu, você faz a descrição conforme este exemplo. A descrição do objeto, seguido do local em que foi feita, a data e as dimensões. Observe este terceiro exemplo. A estátua do Cristo foi concebida por Heitor da Silva Costa, então temos uma autoria declarada. Seguida do título, local, data e as especificações. Muito bem.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 Escreva, eu preciso saber se está sendo útil ou não. Muito obrigado por acompanhar os vídeos do canal. No próximo vídeo, o último vídeo da série de referências bibliográficas, e-mail. Como referenciar informações obtidas por e-mail? Não perca! Um forte abraço e até o próximo!